Pessoal, sejam bem-vindos novamente, estamos aqui para o último vídeo da série mesas, né? que a gente vem falando sobre mesas há um tempo, aí. e a gente falou sobre, sobre a montagem de tampo, né? sobre o preparo de um tampo interisco, né? que foi o nosso último vídeo, é, e a gente ficou devendo e recebeu também sugestões já de antes sobre o acabamento. Como que a gente faz o acabamento nessa bruta aqui, que é um tampo inteiro? Né? Tendo em vista que é muito difícil se ter um desengrosso né? para esse tamanho de, de prancha. Essa prancha aqui está com um metro de largura. É, então, tendo em vista que é, a minha região não tem, eu, eu não tenho conhecimento aqui de próximo de quem tenha. Então a gente recebe esses pranchão bruto. Né? Vou deixar uma foto aqui em cima do pranchão, como que ele chega para gente. E também vou deixar uma foto aqui embaixo de uma mesa prontinha, já reluzente, com acabamento final. Tudo isso tem um processo. Né? Eu sei que várias pessoas fazem esse tipo de serviço, cada uma vai fazer de uma forma, muitos vão discordar da minha forma, outros vão é, apoiar, dizer que e é a forma que eles trabalham e tal. Mas tá, mas isso cada um faz de um jeito. Então aqui a gente está aqui. É, meio que a gente começa pelo final. Né? A gente começa o acabamento pelo pé. No meu caso aqui. Estou aqui com os pés, né? Até travessão, né? Já está pronto. Travessão a gente passou um desengrosso, né? E aqui já está com o acabamento já assim. Esse pé aqui já está já com o acabamento adiantado. Né? Mais adiantado. É, mostrando para vocês esse pé aqui, um dos pés dessa mesa já está com o acabamento bem, bem adiantado. Lembrando, pessoal, que não é o tipo de mesa que eu mais faço. Isso aqui o cliente pediu para fazer dessa forma. Eu costumo fazer o pé em X montado. Esse aqui foi cortado do jeito que o cliente pediu. É, mas vamos lá, a gente está aqui para mostrar o que a gente usa. Né? O outro pé que a gente vai. Tá mostrando o acabamento dele com ali com a lixadeira tá ali esse aqui já foi lixado então vou mostrar aqui o, o que é que a gente usa de ferramental né primeiramente EPI né máscara e óculos né a gente vai estar tá mexendo com usando lixadeira de alta rotação pode pode estar tá entrando alguma coisa no olho e a máscara por causa da poeira que dá muita poeira certo pessoal nossa nosso nosso soprador do compressor para a gente estar tá limpando a poeira é, aí entra aqui parte de lixas. Eu não vou estar tá mostrando todas. Eu tenho essa aqui, uma 80, essa é uma 220, essa é uma 1200. A gente usa aqui desde 36. Né, no tampo, eu vou estar tá trabalhando com a 36. A gente usa desde a 36 até a 1200. E depois de pronto, de envernizada a 1500. Então, está aqui as lixas: né, lixa para essa lixadeira angular. Que eu uso. Utilizo muito, que é a, a casca grossa aqui da oficina. Utilizo na rota orbital, que faz aquele acabamento fino, né? Então eu, lixo, eu uso essas lixas, lixas redondas nessas duas marcas. Aqui as nossas lixas para lixadeira de cinta, né? Que é essa aqui que a gente utiliza também no acabamento. Então aqui eu tenho lixa para lixadeira de cinta desde a 60 até a 220. É... E uso também a, a nossa tupia, né? Pra... Nessa parte dos pés aqui, pra... Pra acabamento das travessinhas que a gente usa, a gente vai usar a tupi pra quebrar as quinas aqui, pra deixar um, um trabalho bem bacana. Eu utilizo com essa fresa aqui quebra quina. Tem vídeo da tupia aí, tá, pessoal? Vou deixar o card aí em cima. Vídeo dessa tupi aqui. Conteste e tudo mais. É... A nossa rota orbital também, né? Essa não tem, não tem vídeo dela no canal. É, mas é uma ferramentinha que ajuda a fazer aquele acabamento bem, bem finalizado, bem fino no finalzinho de tudo. Ok, pessoal? Para quem quer. para quem gosta de ferramenta boa, tá aí a dica, ó. DWE6421B2. É ótima máquina, viu? Já estou trabalhando aqui, tem um tempão e a máquina está tá 100%. É, agora essa aqui é a casca grossa que faz o trabalho mais pesado aqui nesse tipo de acabamento é ela que chega limpando o tampo e deixando ele no ponto de, de entrar com essa máquina, com a rota orbital ela que faz o serviço grosso é, tem vídeo dela no canal, não tem vídeo dela em ação no canal, mas dessa vez vocês vão ver essa máquina em ação ver o monstro que é essa máquina DWE 4324B2 Maquininha com motor sem, sem escova, tá pessoal? Motor bruxas já, sem escova de carvão. Então, vão estar tá vendo aí a ação nesse vídeo. O vídeo não é o foco, o foco do vídeo não é demonstrar a marca, mas como algumas pessoas me pediu para estar tá mostrando a alinhação, já vamos aproveitar o vídeo e demonstrar. É. E também a lixadeira de cinta que a gente usa. Também tem vídeo dela aí no canal. Da nossa Makita é, AM9400. Certinho, pessoal? A gente vai utilizar todas aí nesse vídeo. Vai demonstrar elas em ação. E o foco aqui é o acabamento do tampo. Ok? Então eu vou retirar todos aqui do nosso ponto de trabalho. Essas duas peças aqui já estão com acabamento. A gente vai trabalhar nessa pecinha aqui, dar o, fazer o acabamento nela. Posteriormente, vamos virar e fazer acabamento nesse bruto aqui. Certo, pessoal? Ele já recebeu o primeiro lixamento, a limpeza, né? como eu mencionei. Isso aqui é a parte de baixo da mesa. né é, Já recebeu a limpeza. E logo em seguida, a gente vai para o acabamento fino do outro lado. Ele vai vou gravar a limpeza dele com a lixa grossa. E a gente vai para o acabamento fino com as outras marcas. Nós estamos aqui com um, com um pranchão né, já com um certo trabalho feito nele, já chapeado, né? É, Feita a travagem dele, tem, tem vídeo aqui no canal, vou deixar o card aí, mostrando como que faz esse serviço aqui. É, e nós vamos utilizar agora, está instalado aqui uma lixa 120, tá pessoal? Vamos utilizar essa lixadeira aqui, a angular. É uma máquina que tem que ter um certo cuidado para trabalhar com ela, não no sentido de, de perigo. Ela é uma máquina que você tem que fazer um lixamento rápido, porque ela é de alta rotação e a gente tem que adaptar a forma de trabalhar com ela. Tem que ser um lixamento rápido para que ela não queime a lixa. Mas ela solta muito serviço, isso aqui é para render serviço mesmo é uma máquina que depois que você se adapta a trabalhar com ela você não vai querer saber de outra lixadeira então eu gosto muito dela e ela me dá uma produção fora do comum rende muito serviço então vamos fazer o lixamento desse, desse lado aqui vou passar uma lixa 120 é, aqui já foi passada uma 36 que eu vou mostrar mais, mais para frente no vídeo é, agora eu vou passar pra pular para 120 logo em seguida 220 esse é o acabamento do pé para na lixa 220. É, no topo a gente vai com mais lixas, mais finos, vai para 400, vai até a 1.200 Eu falei antes, pessoal, a máquina de alto desempenho. Já foi feito o lixamento do pé. Lixo 120 finalizado. Vamos passar agora para 220. Bom, para quem questionou que, a, que, a, que essa lixadeira foi queimar é a madeira, tá aí o resultado. Só saber trabalhar. Olha só, acabamento perfeito. Lógico, falta a gente tirar as quinas aqui ainda, que a gente vai fazer no decorrer do vídeo. É, a lixadeira, pra, depois que se adapta ao modo de trabalhar, não tem nada que rende mais serviço que essa marca. Ela é muito boa a marca. Beleza, pessoal? Vamos voltar daqui a pouco aí, já tirando as quinas e deixando tudo preparado para montagem. Aqui a gente parou na lixa 220, nessa parte dos pés, a gente não vai com lixas mais finas, é, tendo em vista que o acabamento dessa mesa vai ser um acabamento mais simples. A gente vai caprichar um pouco mais no tampo, né? O cliente também não quer ter um acabamento muito aprimorado. Então, mas a gente no tampo, a gente faz um acabamento mínimo padrão nosso aqui. É, já foi lixada e a gente vai entrar com o tupi, tirando as quinas aqui, né? Pra ficar mais... Um servicinho mais bonito e também sem risco de alguém bater e machucar. Ok? Thank <laughs> you. pessoal, parte dos pés, esse é o acabamento. Bom, então, dando seguimento aqui é, no, no acabamento da, da nossa mesa, os pés a gente já mostrou aí, né, antecipou, é, o acabamento é um acabamento razoavelmente simples, como vai ser no tampo também, é, os bancos já estão acabados, vou deixar a foto aqui no cantinho, então aqui tá, estão as ferramentas que a gente vai utilizar. primeiramente né, formão, uma espátula, é, um recipiente para a gente fazer uma massinha de conseladoras se necessitar, escova de aço, as lixas, né? Lixas a gente começa aqui com a, com a 36 vai até a 1200, no decorrer do vídeo a gente vai falando sobre elas. É, Pode madeira, caso a gente precise, uma lixa manual também, caso a gente precise para fazer algum retoque, cola instantânea, a rota orbital, lixadeira angular, lixadeira de cinta, lixadeira essa tem, tem vídeo dela aí no canal, vou deixar aqui em cima o card, vídeo dela, e uma planinha manual. A plana nem todos os tampos a gente utiliza, alguns deles a gente já entra com a lixa direta. Nesse tampo aqui ainda eu vou fazer uma avaliação, se, se necessário a plana, é provável que sim, só para passar cortando muito pouquinho, só para tirar um, algum excesso, para depois facilitar para a lixa. Esse tampo tá, foi muito bem encerrado, ele não é um tampo que ficou muita marca de serra, vai ser um tampo que vai ser razoavelmente tranquilo de fazer acabamento. <risos> Então vamos iniciar aqui, né? Lixa 36, depois da planha, né. É, inicialmente identificou, aparentemente o tampo estava bem encerrado. Bem depois avaliamos que precisar da plana. É, a gente tirou um excesso aqui, agora entra com o disco vai dar conta do recado. De igualar o que. Desbastar, igualar o que for necessário para depois a gente continuar com os discos mais de grãos mais finos então vai fazer poeira, viu pessoal? é bem, bem sujo mesmo o trabalho, mas fica bacana depois então, vamos lá. A primeira sessão de lixamento foi concluída, vocês podem ver que já mudou a cara da mesa, né? já ficou... Eu tenho cliente que, que me pede o acabamento simplesmente assim, joga verniz desse jeito aqui e entrega, mas a lixa 36 não né, deixa marcas, muitas marcas. É, esse conjunto aqui, né, uma lixa 36 com essa máquina é um verdadeiro desengrosso, né? ela limpa, limpa muito, desbasta muito vocês podem ver que a lixa também fica bem, bem deteriorada bom, mas então depois de 36 pra gente fazer um acabamento mais um acabamento mais, mais bem feito depois de 36 eu costumo entrar com a lixa 80 vou fazer o mesmo processo de novo com a lixa 80 depois lixa com grãos mais finos então eu fiz ó, o lixamento com a 36 na lixadeira angular né? e com a 80 normalmente eu intercalo o lixamento com essa máquina aqui porque essa máquina aqui ela deixa o tampo certo é, as, as possíveis imperfeições que ficam da lixadeira angular essa máquina aqui vai corrigir agora então fiz 36, fiz 80 e vou fazer 100 com a com essa lixadeira de cinta. Eu trabalho sempre agora é, com a lixadeira posicionada ao contrário da madeira, da, da fibra da madeira, para justamente proporcionar alinhamento no tampo, deixar o tampo mais certinho possível. Eu tenho a opção aqui da lixa 220, a lixadeira de cinta. Né? A gente já terminou a passada com a lixadeira de cinta com lixa 100. E avaliando é, o resultado da lixa 100, é, e tendo aqui a lixa de cinta com grão 220, eu vou optar por estar tá utilizando a lixadeira de cinta também na 220. E depois, a depender do resultado, a gente passa para a rota orbital. Então vamos seguir o vídeo Tiramos as Fizemos a quebra aqui, né pessoal? Dá um visual, a mesa que tem. Vai ficar com as bordas naturais. Ela dá um visual mais moderno na parte do acabamento da mesa. Eu acho muito bacana desse jeito. Então sobrou aqui pra gente dar uma, uma ajeitada aqui, né? <risos> Passado de lixa 400, logo em seguida vamos fazer o passado para 1200, seguidamente da 1200, vem o verniz. Utilizamos o lixamento da mesa. Vocês podem observar desde o início até agora a transformação do tampo da mesa. Claro que tem pessoas que conseguem acabamentos ainda melhores, mas o nosso intuito é demonstrar que com ferramentas relativamente simples e um pouco de esforço consegue-se ótimos resultados. Parte do verniz a gente não vai filmar. É, a gente faz o verniz uma área aberta não está bom para filmar a gente vai colocar um videozinho aqui depois no finalzinho dela já toda invernizada, toda acabada pronta para ir embora para a casa do cliente é, lembrando que é, a gente pede quem tiver gostado do vídeo tiver é, se identificado com o nosso conteúdo que por gentileza se puder ativar o sininho, curtir o vídeo, compartilhar se possível e se inscrever no canal. A gente vai estar gravando diariamente ou semanalmente, melhor dizendo, vídeos parecidos com esse. É o nosso jeito de fazer as coisas. Então é isso, pessoal. Eu agradeço. Um forte abraço.